Fala jogador, tudo bem com você? Nesse vídeo aqui vamos falar sobre uma das melhores conferências da E3 no final de semana que foi a da Devolver Digital e eu vou te mostrar a loucura que eles fizeram nessa apresentação mas vamos começar pelos jogos que é o que te interessa que eu tô ligado O primeiro trailer que apareceu foi o do Shadow Warriors 3 um FPS frenético ao estilo Doom que conta com elementos de finalizações, muito zang na tela e uma diversa gama de interação com o cenário esse que chega agora para 2021 no PC, no PS4 e no Xbox One Na sequência foi mostrado Trek to Yomi um jogo 2D de plataforma em preto e branco de samurai aparentemente ele tende a ter um conceito mais estratégico do que aquela ação frenética e promete ser um jogo interessante ele estará disponível para a família Xbox PS4 e PS5 e vem para PC também em 2022. Em seguida, Phantom Abyss foi anunciado, um multiplayer assíncrono onde as partidas não ocorrem em tempo real, mas é possível ver a silhueta dos jogadores que se deram mal no verdadeiro caminho de obstáculos do jogo. Ele chega em acesso antecipado na Steam no dia 22 de junho. Esse com certeza foi um grande plot da empresa, nomeado Wizard with a Gun, com a direção de arte muito interessante e um mecanismo de gameplay ainda melhor, o jogo te coloca na pele de um mago que usa vários elementos em sua arma de fogo para disparar balas com diversos efeitos. Esse que chega para PC e Switch somente em 2022. Jogador, se você está gostando dessa lista, já deixa o seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos jogos. Death Door foi o próximo jogo apresentado que nós já tínhamos visto um pouco no início do ano e deu as caras novamente aqui na E3. A gameplay mostrada aqui despertou bastante interesse pelo sistema de combate e variação de inimigos além dos cenários variados, esse que já chega em 20 de julho para a família Xbox e PC. Scription é mais um novo card game da Devolver. Apesar do gênero já muito presente nas lojas digitais, esse promete trazer novos conceitos nesse estilo de jogo. Pelo trailer conseguimos ver que ele também conta com enigmas fora do baralho e vários puzzles para complementar a jogatina. Esse chega agora em 2021. Tumble Time é a solução mobile da Devolver. Um jogo gratuito muito bizarro em que você fica só clicando na tela para pegar personagens diferentes que você não conhece. É isso mesmo. É louco pra tudo nesse mundo. Então se você ficou empolgado, fica ligado que essa joia-prima dos games estará disponível nas lojas mobile ainda esse ano. E finalizando a sessão de games, eles anunciaram o Demon Throat, que chegará no Switch sem data definida. Esse que tem cara de anos 80 e poderia ter sido feito no porão da sua casa que não faria diferença com gráficos que beiram o poderoso Super Nintendo, esse anúncio espetacular com certeza deixou os donos de Switch animados, e aqueles que queriam comprar um já devem estar fazendo o cartão de crédito para comprarem 32 vezes. Bom, deixando a brincadeira de lado, a Devolver anunciou todos esses jogos, à medida que fazia uma verdadeira zoeira com relação aos serviços de assinatura presentes no mercado hoje, e para bom entendedor, meia palavra basta. Foi possível identificar que eles zoaram com vários players do mercado e como seus serviços são apenas uma forma de deixar a pessoa presa naquele serviço sem dar um produto de qualidade em troca. Eles citaram práticas como colocar um produto para vender o serviço que você já assina, vender produtos apenas em mídia física para ficar empoeirada na sua estante e colocar um preço absurdo. E incrementar o serviço de assinatura com o nome Premium apenas para cobrar mais sem dar nada em troca. Muito bom, não é mesmo? Enfim, a conferência foi um verdadeiro tapa na cara das empresas que utilizam esse método de monetização e até mesmo em nós, consumidores, que aceitamos certas práticas em alguns casos muito extremos até apoiamos aquilo que não deveria ser apoiado. Provavelmente nesse momento você já consegue encontrar a conferência completa com legendas em português e vale a pena conferir a crítica que eles fizeram para refletirmos se realmente é isso que nós queremos para o nosso futuro no mundo dos jogos. Por hoje é isso jogador, já se inscreve no canal para acompanhar o trabalho que é feito aqui. Um grande abraço.